Você sabe usar o poder dos incensos em suas magias? Você sabia que os incensos são muito mais poderosos do que você imagina? Se você acha que os incensos são apenas varetas aromáticas que soltam fumaça, você está completamente enganado. Os incensos são muito mais poderosos do que você imagina. Eles são usados há muito e muito tempo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 direto com um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu vou te contar os segredos por detrás dos incensos, coisas que ninguém te contam e como tornar a sua magia ainda mais poderosa utilizando essa ferramenta mágica. E nesse vídeo ainda você vai aprender a fazer o seu próprio incenso de uma maneira inusitada. Depois desse vídeo a visão dos incensos para você vai mudar completamente, eu te garanto. Esse vídeo faz parte da série Instrumentos Mágicos e ao longo desse ano você vai aprender coisas que ninguém te ensina a respeito de instrumentos mágicos utilizados na bruxaria. Nessa série você vai aprender práticas mágicas e ritualísticas e conhecer mais a fundo os instrumentos utilizados para magia, como atame, espada, varinha mágica, dentre muitos outros nós vamos ter um vídeo por mês ao longo desse ano com práticas ritualísticas utilizando instrumentos mágicos para tornar a sua vivência ainda mais intensa e poderosa e se você fizer parte do Círculo Rouxinol que é uma iniciativa de membros aqui do canal você ainda vai receber instruções exclusivas e páginas do meu Grimorium para aprender coisas secretas a respeito dos instrumentos mágicos que vão tornar os seus rituais mais poderosos, práticas dinâmicas, feitiços e rituais exclusivos para os membros do Círculo Roxinol. Para se tornar membro é muito fácil aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem a opção seja membro. É só escolher a opção que melhor se encaixa aí para a sua necessidade e fazer parte da nossa revoada. O incenso é um instrumento mágico que vai além de uma vareta perfumada e que solta fumaça, embora essa seja a visão mais comum que a gente tem de incensos. Eles são utilizados em diversas cerimônias religiosas e rituais secretos, de ordens e religiões distintas, desde muitos e muitos anos na história, em diversos lugares do mundo. No Egito, os incensos eram queimados em queimadores especiais, em altares ritualísticos. Diferentes formatos de queimadores de incensos foram encontrados pela história do Egito, atestados desde a Quinta Dinastia. O uso dos incensos no Egito remonta a tempos pré-históricos. Foram encontrados em diversas tumbas materiais de resina, bolas de resina aromática que eram colocadas nestes sarcófagos. E essa prática de colocar essas resinas perfumadas fazia parte de rituais de sepultamentos específicos. Mas antes da gente continuar, já deu para perceber que o conteúdo daqui é muito bom e vale a pena, né, estar inscrito no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele like para fortalecer a nossa energia e não se esquece, clica no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos e lives que eu trago aqui no canal. A identificação desses materiais de resina colocados nas tumbas é muito difícil porque ao longo do tempo acontecem oxidações dentro dessas resinas que alteram muito a sua formatação comum. Mas na tumba de Tutankhamon é muito provável que o material de resina colocada ali é feito de olíbano. O uso dos incensos dentro do cotidiano dos antigos egípcios também era visto, principalmente no trabalho de culto aos deuses. E a gente pode ver esse tipo de trabalho nas escrituras das paredes, como por exemplo, no grande templo de Karnak e no templo de Ramsés III. Fica muito claro a gente perceber a forma de utilização ritualística dos incensos. Ela se dá mais ou menos em dois parâmetros distintos. O primeiro deles é o nosso contato. O contato dos seres humanos com os deuses. Então acredita-se que a fumaça e o odor dos incensos não só agrada os deuses, mas eleva o nosso desejo, a nossa vontade e as nossas preces para eles. E principalmente facilita a passagem dos espíritos dos mortos para o reino divino. E a segunda forma se dá de modo oposto, aonde os deuses podem trazer a sua energia, suas bênçãos e suas mensagens através do odor da fumaça dos incensos. E a gente pode ver isso ilustrado nos textos das pirâmides número 269, que diz o seguinte O fogo está posto, o fogo brilha O incenso é posto no fogo, o incenso brilha Seu perfume vem a mim, ó incenso Que meu perfume chegue até você Ó oh, incenso, seu perfume vem a mim, ó oh, deuses, e que o meu perfume chegue a vocês, ó oh, deuses, que eu esteja com vocês, ó oh, deuses, e que vocês estejam comigo, ó oh, deuses, que eu possa viver com vocês, ó oh, deuses, e que vocês vivam comigo, ó oh, deuses, eu amo vocês, ó oh, deuses, e que vocês me amem ó oh, deuses. Nesse texto a gente consegue perceber o quão importante era para os egípcios antigos o incenso, porque ele era praticamente uma ponte de ligação entre o homem e as forças divinas e através deles a comunicação se dava, então o incenso era muito poderoso. Nós também podemos ver o uso ritualístico dos incensos na antiga Mesopotâmia contido é, na página número 9 de uma série de rituais chamado Surpu, que foi salvo guardado em tábuas dentro do Museu de Assurbanipal. Nesta série ritual diz que alguns aromas eram capazes de invocar certas energias específicas. E esses aromas eram encontrados em madeiras de árvores, ou seja, eram resinas encontradas nessas árvores. E esses odores eram os seguintes, tamargueira, junco, cedro e zimbro. Na Finícia de Bilbos, mais ou menos entre o século V e VI, foram encontrados sarcófagos onde os mortos eram enterrados sobre mirra ou délio. Délio era uma resina comumente utilizada para poder imitar o odor da própria mirra. A razão provável para se enterrar os corpos né, com, com essas resinas embaixo era que o odor não só purificava o corpo e elevava né, a alma com facilidade para o reino espiritual, mas também ajudava a reduzir o cheiro da putrefação, tornando aquele morto mais desejável aos deuses. Existem também algumas especulações sobre o uso dos incensos na Grécia, onde dizem que os incensos foram utilizados após o período homérico. E que esse uso dos incensos tenha vindo dos cultuadores de Afrodite, importados da Finícia. E assim como em outras culturas, para os gregos também é, o aroma dos incensos agradava aos deuses e trazia certas facilidades. E é por isso que, junto às oferendas de incenso nos altares dos deuses, também eram feitas oferendas de outras coisas, como alimentos, animais, grãos. Então, de modo geral, observando esses dados históricos, a gente pode perceber que os incensos eram utilizados para criar pontes de conexão com as energias divinas, e não só elevar nossa vontade, mas também trazer para nossa realidade a força e o poder dos deuses, a ponto de tornar o que a gente deseja realidade. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas antes de continuar, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. Lá no Instagram é muito mais fácil de você conversar comigo, e eu também posto outros conteúdos que complementam o que você aprende aqui. Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e aproveita para me mandar um direct pra gente conversar. A gente pode perceber que os incensos servem de conexão com o sagrado, mas eles também funcionam para outras coisas. Como um bom instrumento mágico, os incensos também servem de transmutadores de energia, onde a gente pode transformar energias positivas em negativas, ou negativas em positivas. Ele também serve como direcionador da nossa vontade, levando mensagens e direcionando né, os nossos pensamentos. Ele pode servir para poder auxiliar a passagem dos espíritos, para os planos espirituais, ele auxilia também no banimento de energia, seres, forças e criaturas negativas que possam estar atrapalhando a nossa vontade e a nossa ritualística. Embora normalmente os incensos sejam associados ao elemento ar, tanto pela fumaça né, e pelo odor, mas também pela ponte de comunicação, já que o elemento ar ele trabalha exatamente isso, a comunicação que liga todas as forças, né? Se você não sabe exatamente o que cada elemento trabalha, eu tenho uma série sobre os elementos, onde eu ensino tudo sobre eles, passo a passo, ainda tem rituais de conexão. Vou colocar aqui em cima nos cards para você. Mas, os incensos, eles têm os quatro elementos dentro da sua composição. Então, eles são praticamente rituais... Em varetas ou em outros formatos que você queira, afinal de contas a gente tem formatos de incensos variados. Nós vamos encontrar o elemento terra nas ervas e na madeira, utilizado na composição base dos incensos. A gente vai encontrar o elemento água nos óleos e nas resinas que também estão dentro da composição dos incensos, a gente vai encontrar o elemento fogo na queima, na combustão do incenso e o elemento ar fazendo a própria passagem do odor e das forças né, entre os mundos e essa conexão espiritual que o incenso se dá. Quando a gente percebe que na composição dos incensos se tem os quatro elementos, e eu não estou falando só dos elementos físicos, mas eu estou falando das representações espirituais dos elementos e dessa utilização mágica por detrás dele, a gente começa a entender que os incensos são poderosíssimos direcionadores da nossa vontade. São praticamente rituais que a gente acende e faz com que ele se torne realidade, porque ele está diretamente levando isso para os deuses e para a esfera divina. Ou seja, a feitura de um incenso é praticamente um ritual completo, onde a gente consegue colocar os nossos desejos e as nossas vontades, assim como no passado, dentro daquela massa que se queima. E conforme ela se queima, ela eleva a nossa vontade tornando ela realidade. Então, é muito, muito mais que uma fumacinha perfumada, é um ritual completo. Outra coisa que também potencializa os incensos, quando feitos pela própria bruxa, né, manualmente, é a utilização de ervas mágicas. Para gente que trabalha magia natural, é fácil de compreender que cada erva, cada planta, tem uma essência energética capaz de facilitar o trabalho mágico da bruxa, direcionando, ampliando e moldando a vontade dela. Essa energia natural composta nas plantas, ela vibra em uma frequência que pode ser transmutada, que pode ser magnetizada e direcionada ao bel prazer do bruxo, do mago, do feiticeiro, dentro desse trabalho ritualístico. Outra coisa muito interessante quando a gente está falando de plantas é que existem algumas plantas e algumas resinas que além da energia natural que elas têm Existem egrégoras por detrás delas, egrégoras de uso. Existem plantas e resinas que são utilizadas há milhões e milhões de anos por diferentes culturas. E diferentes culturas, com muitas pessoas acreditando na mesma coisa, potencializam a ideia e a energia daquela erva. Então, além dela fazer o papel natural, com a sua potência energética natural, você também tem uma egrégora por detrás daquela erva, de pessoas ao longo de muitos anos, que trabalharam ela para aquilo, então ela se potencializa dentro do seu uso mágico, como por exemplo o próprio Líbano, que é uma resina utilizada para purificação em diferentes culturas, então ela já tem uma propriedade energética natural, juntamente com a egrégora de pensamento, de vibração de todas essas muitas pessoas acreditando e trabalhando essa resina para a proteção, para o banimento. Então, imagina o quão poderosa essa resina se torna na utilização mágica. Quando feito manualmente os incensos, e a bruxa traz para dentro da composição dos incensos as ervas e as resinas, ela não só traz a energia mágica dessas ervas e resinas, mas ela pode também trazer a egrégora por detrás delas. Trazer toda essa força pensamento e toda essa utilização mágica de milhões de anos e fortalecer a magia dela. Olha quão poderoso isso se torna. Sem contar que todos os trabalhos mágicos e ritualísticos se tornam muito mais poderosos quando estão em contato direto com a gente. Quando a gente está colocando as nossas impressões físicas, quando a gente está colocando nele os símbolos que nos representam e que representam aquilo que a gente faz, que fazem parte do nosso portfólio pessoal. Então, levando isso em consideração, pense em quão poderoso se torna você Fazer o seu próprio incenso, com as ervas que você deseja, com a intenção que você deseja, com as resinas que você deseja, evocando e trazendo as egrégoras e forças que você deseja. Esse incenso não é mais uma vareta perfumada, é um ritual completo, onde você queima, direcionando e levando a sua vontade diretamente para os reinos espirituais capazes de torná-la realidade. Agora que você já compreendeu um pouco mais sobre os incensos, já observou a sua trajetória histórica, a sua utilização mágica e ritualística, está na hora de você aprender a fazer o seu incenso aí na sua casa. Sim, porque não adianta nada a gente ficar falando aqui sobre incensos e instrumentos mágicos e você não aprender a fazer o seu, afinal de contas é essa a ideia. É fazer com que você do outro lado consiga trazer a magia e a ritualística para o seu cotidiano. Então eu vou ensinar para você a receita que eu utilizo para fazer os meus incensos ritualísticos aqui em casa. Para tornar sim a sua ritualística aí na sua casa muito mais poderosa e muito mais com a sua cara.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 eu consigo visualizar você, as suas perguntas nas lives de tarô e passar você na frente de todo mundo. Você também pode fazer parte da Revoada Roshinol, que é o nosso grupo secreto aqui do canal, onde a gente fala sobre magia e espiritualidade. A gente sempre tem rituais exclusivos para os membros. Sem contar que você pode fazer parte do Círculo Rouxinol que é a nova iniciativa aqui do canal e que complementa esse vídeo que você está vendo aqui. O Círculo Rouxinol é um espaço de treinamento para quem quer aprender a trabalhar com magia, para quem quer trazer a magia para sua realidade, para o seu cotidiano. E esse ano a gente está trabalhando com instrumentos mágicos. Se você se interessou, aqui embaixo do lado do botão inscreva-se, tem um botãozinho seja membro. É só clicar, escolher sua categoria e fazer parte da nossa revolta. Use incensos eles normalmente são compostos por madeiras aromáticas ou ervas aromáticas, resinas, eles são compostos de óleos essenciais e alguma coisa que seja combustível, tá? que pegue fogo. Sendo assim, as resinas mais comuns que, que a gente vê por aí é mirra, olíbano, benjoim, ervas, você pode usar quaisquer ervas que você tiver aí na sua casa, desde que elas sejam trituradas, ok? Eu recomendo que para a feitura deste incenso, você purifique o ambiente, trace um círculo mágico para que nenhuma energia externa possa corromper ou atrapalhar a sua vontade. Se você não sabe o que é um círculo mágico, vou deixar aqui em cima nos cards informação para você. Vai lá assistir o vídeo, entender o que é um círculo mágico e fazer o seu direitinho. Dentro do Círculo Mágico, a gente garante que as energias que a gente está trabalhando sejam puramente as nossas e que nada de fora interfira à nossa vontade. Sendo assim, traça o Círculo Mágico, invoque as forças, deuses e criaturas que você normalmente trabalha para potencializar ainda mais a feitura deste incenso e torná-lo literalmente um ritual de aroma, fumaça e que vá realizar e direcionar a sua vontade corretamente. Essa receita é para um incenso de purificação e proteção. Você vai precisar de casca de romã em pó, mirra em pó, Carvão vegetal auto-combustível em pó. Água infusionada de ametista. Lavanda em pó. Essência ou óleo essencial de lavanda. Palitos de madeira ou bambu. eu começo colocando três colheres de café de romã em pó eu coloco também três colheres de lavanda em pó também coloco três colheres de carvão vegetal e as medidas se seguem iguais. 3 colheres de cada um dos ingredientes, formando uma mistura equilibrada e homogênea. Coloco mais ou menos de 20 a 30 gotas de essência para cada colher que foi adicionada. Em seguida, vou colocando água aos poucos e misturando. É muito importante colocar água aos poucos e ir mexendo, porque a mistura não pode ficar pastosa. Ela tem que se tornar praticamente uma argila. Em seguida, utilizando um plástico fino e transparente, eu coloco uma quantidade dessa massa de incenso e depois achato com os dedos. O plástico é necessário para que a massa fique lisa e não grude em nada. Enquanto você mistura e confecciona o seu incenso, vá repetindo a seguinte frase de poder, com os deuses e minha vontade, torno esta magia real, que este incenso tenha o poder de banir... E expurgar todo o mal retiro os excessos e coloco o palito no centro em seguida ainda utilizando o plástico eu viro essa mistura para cobrir o incenso e com os meus dedos eu começo a moldá-los mais uma vez continue moldando com o plástico porque essa mistura é sensível e o plástico ajuda a mantê-la com o palito Retiro o excesso para que o incenso possa ficar simétrico. E em seguida, delicadamente com os meus dedos, corrijo as imperfeições. Depois é só você deixar secar longe do sol de dois a 3 dias. Essa porção que eu ensinei a fazer vão dar mais ou menos 6 varetas de incenso. pode alterar essa receita, colocar outras ervas, outras madeiras, outras essências, outras resinas, certo? dentro da sua vontade, dentro da sua realidade, utilizando a sua intenção e fazendo com que esse incenso seja um incenso realmente ritualístico e que vai direcionar aí o seu desejo e potencializar a sua magia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha agregado aí para você informação e que você possa, a partir de agora, ver os incensos com outros olhos e começar a fazer os seus próprios incensos, certo? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Um beijo, muito obrigado pela audiência e que o sol possa iluminar o seu caminho.